Miguel foi me E aí Um bagão E eu Como Isso é não the quem eu sou como suicidaço oh, olha não dá olha não dá suicidaço oh, oh. Miguel. tá aqui Miguel? uma gun, deixa-me começar, deixa-me começar já estou, Miguel. Tu sabes que eu já estou agora pera, pera Mas pronto, vamos lá, manos, vamos lá Boas O meu pai vai estar falando, manos Diz, pai, estou a gravar -me. Ai, quase Oh, oh, oh, oh, oh, oh Estou a gravar, mãe Três Oh Easy Easy Sim, mano. coisas de mim que lá? Não. Easy! Easy, me amo. Eu nem comecei o vídeo, foi meu tipo. Bro. Oh, oh, oh, oh, easy, m'a frente. Easy, é. <risos> é. não. É. Oh, <risos> Vamos fazer uma assim, cena: vamos nos virar de costas, mandamos contar a parede e tentamos acertar. Vira-te, vira, -te, vira -te. Okay. Vai. <risos> É isso, vai ser mesmo lixado. <risos> é isso my friend. É Isso, Decois. Decois. Isso, mesmo alto Não É mais tabela ou? Tem que filhão? Ai não, porque que é que eu salto? Hã? Ah? Ai fogo! Ai o que ó? É? Está tudo, Miguel a Ia, Miguel, estás já mal? 5-1. Olha este aqui. Eu mandei foi para o lado. Vai ver no vídeo. Eu mando... <risos> <risos> Deixa eu ver se mata agora. Primeiro. <risos> Ai, quase, passou-me entre as pernas, acho eu... Que... <risos> Passaram-me duas e-cóis Manos, volta a tentar chegar aí aos 30 likes, para fazermos mais disto. Ai, nossa, casou te o olho Oh, isso quase. saltaste? oeste. Oh, oh! direito. <risos> Mataste. -me. Tens duas kills e uma vitória. Vamos hmm. <risos> como Bat... foi tabela foi bela, achei chama Não me diga! O que é? E Mila o Andal Miguel, não estás de cego! Tu pegas e eu não pego! Eu não pego! Não em nada! Easy, my friend. Okay, let's go. Bora. Bora. Bora. Let's go, everyone. Decoy. Easy, easy, easy. Atekoi out. Atek tabela. Damn. Mort. Eco Decoy <risos> Porque que? Ai que só... Ai, meu. Ai, resolto Toto tô. Mais um manuel fazer escape, escolher a equipa de novo okay. Vai, um zero para mim Vamos ver quem é? É que falhão, sem lugar. AI! Desculpa mãe, desculpa man Sorry, my friend Eiii Nossa, isto é um do caralho. Baixa <risos> o Oh! <A> tabela tabela Isso <risos> <risos> que diz Diz-me. <risos> <risos> <risos> não chega, não dá. vou tirar o decote só o ar, se ela se quer. Consigo. Ah, estão evitando a minha coisa, vou ter que fechar a janela. Na minha coisa? Olha cá. Ui. Que? Tabela tá para o chão. Foi tipo assim, olha. Olha uma taca, não chama. Presto me já, mas não me. Sim, eu tô, eu tô, eu tô. To... Ai, eu to, eu não tô na. Isso aí. Não cozinha. Não cozinha a minha neta. Solta aí. Olha matasse! Matei. -te. Mataste, mas eu matei primeiro. É bem amigável. Ei, o que é? Sorry. Ei, estou a gravar, é escusado. <risos> Morto. Ah! <Morte>, <risos> Não! <risos> é? Não. foi de tabela Eu Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Espera... Ok, peraí Ah! Uh. Ui. Ai caralho, está mesmo me logo. logo! Uh. Eu não consigo controlar Ainda me vamos habituar a isto e vamos estar a jogar assim no CS. Vamos jogar com mais Raid Mais Raid My height. E com o DPI no mínimo, DPI no mínimo, DP no mínimo. No mínimo, com a água. No mínimo? <laughs> ah, Miguel, joga assim, Miguel. Uh. Direito? Não, mais right ah, okay. <laughs> Eu não consigo. Ah, mais right Isso aqui é na mão, coisa. Não é bom. Ok, tá. <laughs> Eu... <laughs> Ai mano isto é tão lixado Vou ter que pôr os dp... Oh! Agora mais leve. Olha não dá o meu Já tá já tá Ai quase Eu não tá Joga normal, joga normal. Easy, manos. Easy, na frente. <coughs> Gostaste da música? Tu viste o meu surf? Yeah. Viste o surf que eu fiz? O vídeo do surf. Vai ver. As músicas, as músicas. Olha que oh. Tem aquela. 3, 2, 1. Olha, empate. Ah, não, meu. Quero jogar. Pronto agora mano, se quem ganhar ganhou, que é melhor de 3 Tipo se ele ganhar, não, se ele ganhar empata Se ele ganhar empata e desempatamos, agora vou CT Siga Ai o Miguel, what the fuck, eu nem estava preparado ainda Mano, o 4 que mataste com a Feta Mano, nem sabe? no meio de um competitivo, ninguém berra a bicha, estão a ver Miguel deixou, deixou cair Pepsi Quase que me lembro, todo. Enlatou-se todo. ver? Foda-se, que eu peço o color do meu computador. Computador. Oh, tabela. Computa. <risos> Ui. Uh, <risos> <risos> Que <risos> Oh! Até vou morrer. Olha ah. uma faca! Olha uma faca! Uma faca! faca. faca. faca. Só <risos> ah, que eu faço. Poxa, Morto! Morto! Morto! Morto! Morto! Morto! Morto! Pensar que eles mandar mais para o lado, foi porque eu fiquei no meio. E ele. Não, meu irmão. Você é burro. Não, meu irmão, você é burro. Oh, oh, oh. Deploying decoy. <risos> Ai, mano, É quase que me acertaste. Isso. Quase que me acertaste. Eu salto aí. Explode, explode. Olha só com vida, mas não morri. WTF? Ai de que? Oh! <risos> A correr de lado, mano. A correr assim, ó. Oh, oh, oh. oh. oh. <risos> olha, agora só pode matar fazer tabela para o chão. Tabela para o chão. Sim, pode ser para aqui, olha, para aqui para cima. Ou tabela, não quiseres, não é? Mas sei que ser. Pronto, tabela, só pode ser tabela. Isso é uma tartaruga, a sério E que puto! Oh! Em quase! Oh, explodiu! Foi da explosão! Mas pronto, mano, este vídeo eu vou ver se o Miguel edita para ficar bem awesome Não se esqueçam de passar no canal dele, está aí na box Roda a RM É top Oh! Ah, errei. Oh! Acertei. <risos> Foi de costas, eu fiz isto. Oh, Miguel! Posso fazer uma pergunta? Ah! Ah, não faz a pergunta, És gay? Decoy e Essa foi para. Ah! Oh. Só me sacar dois! Ok, madre! Eu <risos> okay, ok, madre! Ok, madre! Não, fez tempo. Para editar. Para editar. Sim. Olha, não cai a minha decoy. Yeah. Tá? Oh! oh! oh! Eu tenho uma Ronda, acho que é outro última. Mas pronto, ganhei. Fiquem bem, e fui.